Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Coquetel F a gente vai falar sobre um assunto que muita gente quer saber A gente vai falar sobre a música da Edith Piaf, que se chama Je ne regrette rien Não. Bom, gente, Edith Piaf praticamente dispensa apresentações, né? Então, ela é um dos principais ícones da chanson française e essa música, Je ne regrette rien, ela é lá de 1960, então já é do final da carreira dela. Ela teve uma vida bem sofrida. Tá, e isso vocês podem ver, se vocês quiserem, no filme. Tem um filme sobre a vida dela que é muito bom. Mas, olhe, preparem os lenços, porque é triste, viu? Ah, e só de lembrar... O filme da Edith Piaf se chama La Mom Piaf. Então, eu só quero conversar um pouquinho sobre esse apelido dela, porque ele é interessante. La Mom. O que, que é Mom em francês? La mom. É uma palavra bem coloquial em francês que a gente, quando a gente se refere a uma menina ou uma criança, então a gente pode dizer la môme, a ah, cette môme, tipo ah, essa menininha, essa guria, eu diria guria, <risos> tá sempre se referindo a uma idade bem baixa, então é porque ela começou a cantar muito nova mesmo, mas era la môme piaf, piaf, então é o um nome de um pássaro, em francês, do Pardal. O Pardal se chama Piaf, então La Momme Piaf seria ah, é a menina Pardal. Então a Edith Piaf, que começou como La Momme Piaf, ela começou cantando com 14 anos, lá nas ruas de Pigalle. A gente já conversou um pouquinho sobre Pigala, porque tem uma música que se chama Pigala também, lá no comecinho do Coquetel F. Vocês lembram disso? Se vocês não lembram, vocês podem clicar no cartão aqui em cima, que eu tenho um vídeo especialmente falando sobre essa música que se chama Pigala, o bairro de Pigala, e isso dentro do, da série Presença de Anitta que foi quando eu, pelo menos, conheci a música Pigalle, que a Anitta ficava lá cantando. Então, tem um vídeo sobre isso. Clica aqui em cima se você ainda não viu. Mas, então, chega de enrolação e vamos lá saber o que, que diz a letra dessa música. Je ne regrette rien. Então, para começar, ela usa esse verbo, regretter. E esse verbo, ele é bem particular. Ele é tão particular que eu também... Fiz um vídeo sobre ele. Eu fiz um vídeo falando o que exatamente quer dizer regretter. Se você também não viu ele, adivinha, tá no cartão aqui em cima também. Você pode ver especificamente sobre essa palavra, sobre esse verbo regretter. Então aqui a gente vai estar tá traduzindo regretter como lamentar, certo? Então, je ne regrette rien, eu não lamento nada. Lembrando então que a negação em francês ela é dupla, por isso a gente tem duas palavrinhas ali, o ne e o rien. Essas duas vão fazer a parte da negação, rien significa nada, e o ne é a primeira parte da negação, a gente sempre vai ter duas, quando a gente diz, eu não lamento nada, je ne regrette rien. E aí ela explica, ela diz, eu não lamento nada. Je ne regrette rien ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. O que, que será que ela quer dizer? Então, eu não lamento nada ni le bien. Então, ni significa nem. Então, nem o bem. Ni le bien qu'on m'a fait. Nem o bem que me foi feito ou o bem que me fizeram. Pode ver que ali eu tenho o pronome ON. ON, em francês, muitas vezes a gente pode traduzir por A GENTE, que é um nós mais coloquial, né? Mas não é o caso aqui. Nesse trecho da música, o ON, tá colocando a frase ali numa voz passiva. Então, o bem que me foi feito. Não dá pra saber por quem. Né? Então eu posso colocar on nesses casos também em francês, quando eu quero dizer ah, é que algo me foi feito e eu não consigo dizer quem que era. Então é uma oração ali sem sujeito. Né? Então, ni le bien, com ma fé. Nem o bem que me foi feito, nem Nem o mal. Então eu não lamento nada, nem o bem que me foi feito, nem o mal. Tout ça bien égal. Então tudo isso me é igual traduzindo literalmente. Ou seja, quando a gente diz em francês que alguma coisa é égale, pra gente, significa que é indiferente. Ou seja, ah, isso daí pra mim dá na mesma. É a mesma coisa, é igual, sou indiferente. Então, ai, ah, nem o bem, nem o mal que me foi feito. Pra mim, sou indiferente às coisas que aconteceram. E ela continua falando C'est payer, balayé, oublié, Je me fous du passé. Então, continua falando do passado ali. Então, c'est payer, está pago, varrido, esquecido. C'est payer, balayer, oublier. Je me fous du passé. Então, essa frase, quando ela diz Je me fous du passé, eu tenho ali o verbo foutre e o verbo foutre é um palavrão em francês então pra gente traduzir essa frase para o português ficaria algo como eu quero que o passado se foda e é bem isso mesmo é esse o peso que ela tem ali então, je me fous de passé eu me fous e eu não tenho uma tradução é, literal para o português porque a gente não tem um verbo, mas a gente pode mandar se foder e é o que a gente faria em português, é o que ela fez ali je me fous de passé não estou nem aí para o passado. Quero que o passado se foda. Olha só, olha só a Edith Piaf. E ela continua, ela fala Avec mes souvenirs J'ai allumé les feux Mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux. Então, ela começa falando Avec mes souvenirs Então, com as minhas lembranças J'ai allumé le feu Então eu acendi o fogo Peguei todas as lembranças lá e botei fogo Porque como ela tá falando, ela não tá nem aí pro passado Que é que o passado se foda Então ela foi lá e acendeu a fogueira Talvez com objetos mesmo que ela tenha do passado Mas também numa ideia mais simbólica Porque ela continua, ela fala Mes chagrins, mes plaisirs Então o que é um chagrin em francês? Chagrin é uma tristeza muito grande, é uma espécie de trauma que a gente carrega na vida. Então a gente pode dizer que a gente tem um chagrin d'amour. Quando você sofre muito por amor, eles chamam isso de um chagrin d'amour. Mas não é especificamente só relacionado com amor, pode ser relacionado a qualquer coisa, qualquer tipo de trauma que você te teve na sua vida. Muito triste, você pode chamar de chagrin. Então, ali poderia ser traduzido como. Minhas tri... Lembrando que é, é. Chagrin é mais forte que uma tristeza. Tá? Então, a gente vai ter em francês tristesse, me tristesse, mas também me chagrin. Chagrin, ça va être plus fort. Então, vai ser mais forte, mais intenso ali. Então, ela fala me chagrin, me plaisir. Então, seria minhas tristezas, meus prazeres. Je n'ai plus besoin de. Eu não preciso mais deles. Então ela tá pegando todos esses sentimentos e colocando na fogueira porque ela não precisa mais deles. Je n'ai plus besoin de. Lembrando que em francês, precisar de alguma coisa a gente vai dizer avoir besoin. A gente usa o verbo avoir e a palavrinha besoin. Então avoir besoin, je n'ai plus besoin. Eu não tenho mais a necessidade deles. Eu não preciso mais deles. Baleie les amours avec leur tremolo. Qu'est-ce que c'est un tremolo? Varridos os amores. Baleie les amours avec leur tremolo. Com as suas. Eu não sei como traduzir isso em, em português, gente. Mas o tremolô é... Sabe quando você fica muito tomado por uma emoção e a sua voz fica meio trêmula, assim? Você tá com tanta emoção naquele momento e você vai falar meio tremendo, assim? Não consigo imitar, tá? Mas é isso que é um tremolô, é um efeito, um efeito gerado pela emoção na voz. Então, varridos os amores com todos esses tremolo, Baleei por toujours Je repars à zéro Então varridos para sempre Eu recomeço do zero Je repars à zéro E ela continua Non rien de rien Não nada de nada Je ne regrette rien Eu não lamento nada Então é realmente um momento chave ali na vida dela que ela já se decidiu, já cansei de ficar lamentando pelas coisas que aconteceram o que aconteceu aconteceu, o que não aconteceu também, dona se Quero que o passado se foda E ela vai explicar por quê Agora nessa última partezinha da música Ela fala assim Car ma vie Car mes joies Aujourd'hui Ça commence avec toi Ah, c'est beau Uma palavrinha car em francês, significa porque, aquele porque de resposta, só que ele é um pouquinho mais formal, tá? A gente vai ter a resposta parce que, porque de resposta, mas a gente também pode dizer car. Então ali, car ma vie, porque a minha vida, car mes joies, porque as minhas alegrias, aujourd'hui, aujourd hoje, ça commence avec toi, começa com você, então é uma super declaração de amor que ela tá fazendo ali, ela tá falando que ela que mais é que o passado se dane, que o passado se foda, porque hoje a vida dela, as alegrias dela estão começando com esse amor pra quem ela dedicou a música. Uhum. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês pedem para eu tocar a música, eu posso tocar um pedacinho dela, mas eu não posso tocar ela inteira, tá? Porque eu não tenho os direitos autorais da música. Mas ela é bem fácil de achar e eu vou deixar ela o link na, na descrição também, certo? Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar tá sempre falando de francês aqui no Coquetel F. E hoje foi o Coquetel FM, certo? Então, um beijão pra vocês! Ah, e se você gostou, não deixe de contar pra mim, certo? Você dá um joinha ou você deixa um comentário, assim eu vou ficar sabendo que você gostou.